E aí beleza, Ezequias Relogioeiro é com mais uma dica, eu vou dar uma dica pontual aqui sobre a fixação dos ponteiros, é uma questão bem importante, porque uma fixação errada nos ponteiros pode fazer com que uma manutenção bem feita faça com que o relógio para, mesmo com a máquina bem feita, porque se o ponteiro estiver encostando um no outro, tiver algum erro na fixação, vai fazer o relógio parar, atrasar alguma coisa vai acontecer de errado com o funcionamento do relógio Então vou falar uma dica top aqui bem pontual para você não errar mais nessa fixação dos ponteiros como eu sempre digo nos meus vídeos quem acompanha o canal mais tempo já pegou isso várias vezes o importante não é decorar como montar como fazer cada serviço o importante é entender o funcionamento da peça que você está trabalhando com os ponteiros não é diferente vou ilustrar aqui para vocês rapidamente como que é o funcionamento do ponteiro depois volto na máquina mostrando na prática ponteiro de relógio é praticamente padrão para qualquer linha de relógio desse estilo de ponteiro mecânico automático é, quartz, vai seguir a mesma ideia isso aqui é um jogo de ponteiros você vai ver ele de lado e aí você vai ver na montagem como que é essa montagem e esses cuidados como que você tem que fazer aqui você vê o ponteiro de lado Ponteiro de segundos, primeiro aqui de cima, ponteiro de minuto, aqui, ponteiro de hora. Isso aqui é um eixo como se fosse a a roda central de minutos. Tá pegando lá em cima de segundos, aqui dentro tem o eixo da de segundos, e na lateral que teria o eixo, teria o canão de hora, que aqui não está. Então o que acontece? Se você der esse ponteiros de minuto, demais ele encosta no de horas, aqui embaixo. Se você desceu de segundos demais, ele encosta no de minutos. Então isso não pode acontecer, eles têm que ficar alinhadinhos, igual você está vendo nesse desenho aqui. Na máquina tem que ficar assim também, senão vai encostar um no outro e aí seu serviço fica comprometido. O de horas também não pode descer demais, senão ele pega no canão de hora, que vai estar tá aqui embaixo na máquina, ou pega no mostrador, na ponta de cá. Então eles têm que estar alinhadíssimo, tanto na fixação do eixo, quanto na linha aqui no corpo do ponteiro em si, se tiver empeno você tem que voltar para o lugar para ele não encostar um no outro e tem que ficar alinhadinho, igual você está vendo nesse desenho. Para poder fazer essa fixação de uma forma bem mais eficiente e com menos riscos de arranhar os ponteiros, marcar, eu uso essa maquininha de fixação de ponteiro. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo. Vou colocar na descrição do vídeo, para você que quer comprar essa máquina, onde eu comprei essa máquina. Vou colocar na descrição aqui. Enfim, essa máquina vai me auxiliar a colocar o ponteiro certo, como eu mostrei aí no funcionamento aí do 3D, para ele descer de forma correta, porque essa maquininha ela tem as pontas que vai limitar os ponteiros. Para ele não descer muito e nem descer pouco. Ele vai descer somente o necessário, porque ele tem um limitador para o ponteiro não ir além vou mostrar aqui como funciona essa máquina assim que funciona os limitadores que eu mencionei por exemplo o ponteiro de horas eu vou pegar esse limitador que é um pouco maior ele vai passar pelo eixo de minuto e vai empurrar só o ponteiro de hora depois eu pego esse limitador um pouco mais fino para colocar o ponteiro de minuto ele vai empurrar só o ponteiro de minuto e aí como ele tem o um limitador ele não vai empurrar até chegar no de horas e o último, o ponteiro de segundos, é esse reto. A base dele é, ele é fino e é reto para empurrar o ponteiro de segundos. Observe como funciona. Depois de achar no acerto da hora e momento né, do ponteiro, você vem e coloca o ponteiro no lugar. Vai colocar o limitador do ponteiro de horas. E aí você vai descer o ponteiro de horas. Aqui o ponteiro de horas descer o ponteiro de hora. Você vai ser encaixado. Você desce o ponteiro. Como o sistema tem um limitador. Mesmo que eu aperte um pouco a mais. Ele não vai empurrar o ponteiro. Porque já chegou no limite. Lá no canon de hora. Por isso que tem essa. Essa limitador. Colocou o ponteiro. Confere na lente aí você para ver se tá certo e parte para o próximo ponteiro. Coloca o outro limitador para o ponteiro de minuto. Coloco o ponteiro de minuto no local. Pronto o ponteiro de minuto, coloca a ponta para o ponteiro de segundos, ponteiro de segundos se tiver difícil de fixar ele primeiro, você pode segurar ele assim e descer o, o, a peça, a ferramenta aqui também. Ó. Aí você desce com toda a cautela. Pronto. Depois de fixado os ponteiros, a conferência que você deve fazer é do alinhamento da hora cheia, que é um pouco mais óbvio, né? o ponteiro não pode estar tá no 12 horas e o diminuto está em outro local, tem que estar tá no 12, no 12. Esse alinhamento de hora cheia que eu estou me referindo, que é o mais óbvio, 10 horas Ponteiro de minuto tem tá que estar no zero e o de hora no 10, tudo certinho. Além desse alinhamento, tem esse outro alinhamento que eu vou mostrar agora, que é o que faz o relógio parar, atrasar se você não observar. Gente, gente, gente, só essa imagem aqui já vale o like, só essa imagem já vale a inscrição no canal. Dá o like aí, se não deu, rapaz, já se inscreve no canal, você chegou aqui agora. Esse é o alinhamento que nós estamos falando. Os ponteiros não podem encostar um no outro. Pode observar aqui que eles estão com uma distância legal. Ponteiro de hora lá embaixo, ponteiro de minuto e ponteiro de segundo passando lá em cima. Como eu mostrei o funcionamento do ponteiro no 3D, é assim que ele deve ficar. Se o ponteiro de minuto ficar baixo demais encostando de hora, você vai ter problema. Se o ponteiro de segundos ficar baixo demais encostando de minuto, você vai ter problema. Se ficar alto demais também o ponteiro de segundo, dependendo do modelo do relógio, ele pode encostar no vidro. Então tem que ficar alinhadíssimo, como está aqui, para você não ter problema nem de atraso, nem do relógio parar. Beleza? Se curtiu, como eu pedi já uns 5 vezes aí, dá o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.